AT37 Deixa eu ver o que, que tem na loja do Forza Tom ah, Esses dois carros aqui Não vale a pena gastar os seus Points não O que, que tem de fácil pra fazer aqui Nós temos aqui uma, um radar de velocidade Vale tudo classe S2 Bora lá, Rimac Tem que ir pelo lado de fora, velho Cadê? Eu não tô enxergando nada ah, Aqui, ó, bora bem de velocidade. 270 Não precisa de estrelas eu não 270 Com certeza não Olha, a tunagem do Rimac Concept 2019 tá compartilhada Essa aqui é a versão com pneu de rally, tá? Qual que é o próximo aqui, meu, meu brother? Já são as corridas? Ah, tem uma área de drift aqui, ó Ah, tem que ser um S2, tem que fazer 100 mil pontos aqui, hein? Com um S2, meu Deus, vamos lá Bora lá, bora lá Ó Já entra naquela pegada, naquela pegada Joga de lado o bicho Carro Fórmula Drift é de Drift é bom utilizar só o câmbio manual, né? O embreagem fica ruim. Não faz muito sentido, não. Mas o que que faz sentido aqui, né? Ó, oh, easy, easy, easy, easy. Até eu que sou ruim de Drift eu consigo. Tá compartilhado o Corvette de Fórmula Drift, tá? Agora é o que? Agora... Corrida, né? Vamos fazer primeiro essa corrida de rally aqui, classe C. Bora entrar no evento aqui, meu cão sagrado. O Toyota Celica tá compartilhado. Eu trago o exemplo de apenas uma corrida, tá? Eu acho que o Forza... É... Por exemplo... Eu acho assim... Pelo menos no Horizon, né? Se o carro vem com aerofólio original... Eu acho que deveria ter o mesmo efeito do, do aerofólio do Forza para a gente não ter que trocar ele toda hora. Eu acho que ia ficar muito mais legal do que... Mesmo que coloque mais opções de aero bonito, né? Eu prefiro manter a originalidade do carro. Eu prefiro... Acho bem melhor. Nossa, e essa neblina? E essa neblina? E esse cara aqui que não, não sai da frente? tá bonito hein bora bora bora acelera meu filho acelera vamos passar só mais esse aqui agora só mais isso tá na temporada do inverno é né? será porque tá essa neblina neblina tá Olha que bonito, cara. Esse jogo aqui eu vou falar para você. Esse jogo aqui eu vou te falar. You need for Speed One Bound, gente. E aí? Quem comprou aí? Ai, ah, aí é, eu tenho ele pra Xbox... O balde. eu tenho ele pra Xbox One, velho. Se o save do Xbox viesse pro, pro PC, eu acho que eu compraria, mano. Mas, nossa, eu não aguento mais começar aquele jogo de novo. Meu Deus. Eu nem terminei a série dele, velho. Eu não senti uma pegada muito boa, não. Ah, não deu tempo de terminar também, né? Depois que eu fui para o PC, eu nem quis saber mais. Bora, bora, bora. Vira, vira. Gostei muito desse carro, o, o som do motor dele é muito top. Muito divertido. O áudio tá saindo de boa aí, né? Meu microfone. Pelo amor de Deus. Bora, pousa. Bora, pousa. Bonito, hein? Só esse farol escamoteável que eu não sou muito fã. Vamos ver o próximo evento aqui. Japoneses. Tem aqui agora corrida de rua classe B. Vamos entrar aqui nessa corrida agora de Honda NSX. Está compartilhada a tunagem. 92. Vamos lá, vamos lá. Eu travei a, a 70. Na eu, eu travei a 70 frame aqui o PC para mim ver se, se tem é, o mesmo efeito do Fórmula 1 lá, velho. O, o Fórmula 1, se você colocar ele a 60 fps, o carro é tem mais estabilidade do que você jogar a, a 120-140 fps, velho. Ai, agora alguém me explica qual é a lógica, velho. Ai, ai. O Forza eu não sei, né? Tem que, tem que testar pra ver. O cara testou no Fórmula 1 e tem uma diferença boa. Guanajuato, a é cidade que todos os jogadores de Forza manca, ca, ca, ca, ca. Nossa. Ai, agora Guanajuato é terrível terrível. Bora, bora. Na hora que entra em Guanajuato, acabou o freio do carro, já é ruim. E esse Forza aqui ele já utiliza a física do, do novo motor esporte. Lógico que é, aqui é bem mais arcade, né? Tem muito filtro, mas o freio aqui é. é, é o freio evoluiu. O freio aqui não tem nada a ver com Forza Horizon 4, Horizon 3. E não tem nada a ver com Forza 7. Já é um, um efeito diferente. Se nada, não. Isso aqui é fato. Depois você testa o freio daqui e testa o de lá. Por exemplo, se você tiver a 100 km por hora com esse carro aqui e apertar totalmente o freio sem o ABS... Com um ABS desligado, você apertar tudo de uma vez, a roda não trava. É o mesmo efeito do aceto Corsa, do Fórmula 1 e de outros simuladores. É, porque a. a, a, a é aquele mesmo esquema de temperatura e de freio, né? Você pode apertar tudo só depois que o. o chega na certa temperatura que trava. Só que como o freio desse carro aqui é freio original, ele não tem... Quer ver? Eu vou apertar tudo aqui, ó. Apertei tudo, aí ele demora para travar. Ele demora para travar. Agora no motor esporte, se você apertar de uma vez o freio, ele trava instantâneo. E, na... e nos simuladores não é assim. Ele demora um certo período para travar. Dependendo da temperatura do freio. Só que aqui no Horizon, né, a gente não pode colocar freio de corrida, né, porque sobe muito o nível do carro. Aí o ele trava rapidinho. Não dá pra gente segurar muito tempo o freio. Só só o carro de corrida mesmo. Esse aqui é no máximo um segundo segurando o freio. Quer ver, ó? Aí. Já o, o motor esporte, você encostou o dedo, já trava. Ou seja, a física aqui já é nova. Vamos ver qual é o próximo aqui, meu querido. A gente tem um desafio de fotos aqui, ó. Fotografe qualquer Subaru ou Mitsubishi ao lado das lanternas de pedra no Aeródromo en la Selva. Aqui, okay, gente, ó. Aeródromo en la Selva. Ó oh, o gato, ó oh, o gato. Bate no gato. <risos> aqui, gente, ó. Fica bem nessa posição aqui que tá, ó. Nessa posição. Esse aqui é easy, esse aqui é easy. Bora fazer a corrida online agora? Gente, tá compartilhado aqui, ó, o Nissan Skyline e tem o Subaru BRZ também, 2013, para essa prova, tá? Eu vou com o Nissan Skyline. Bora lá, meu PC de jogar tem uma 3070 e o de editar tem uma... Ai, caramba! Tem uma... Deu a 1050Ti de editar. Nossa, demora uma hora, cara. Dependendo do que, que eu quero editar. Que isso, cara? Que isso? Meu Deus. Equipe. Equipe. Nossa, qual que eu ia falar? O pessoal ia me zoar, né? O pessoal ia me zoar. Se eu completasse a equipe que eu ia falar. Deixa aqui eu... <risos> Ai meu Deus, agora vamos ver se eu vou perder o cheque aqui, minha nobre Vamos tudo. Eu sempre perco o cheque aqui. Deixa eu ver se... Ah, vou ter que segurar aqui o cara, hein? Vou ter que, que segurar esse cara aqui. Cadê o Hulk para dar aquela assistência? Vou ter que segurar o cara aqui porque a equipe, a equipe tá, tá cansada, né? A Equipe tá cansada. Bora equipe. É, boa garoto. Eu vi um meteoro de Pegasus nessa puta aqui? Vou jogar todo mundo longe. Eu escutei a pancada. Não consegui escutar a pancada. Agora é com vocês eu fiz minha parte é é o... De assistência né zagueiro zagueiro do PSG agora é só manter agora é só manter tem uns cara que é doido né os cara tipo assim fica na frente e vaza ah eu tô no modo online competitivo eu sou pro player, vou embora, aí perde o campeonato. Parabéns. para mim, eu achei o Forza cansado mesmo. Eu gosto mais de jogar ao nível Force Pair e Hot Wheels. Ah, você gosta do Hit ou do Hot Wheels? Pô, eu gostei do Unbound. Você não gostou do Unbound, não, ou Gisele? Gisele não gostou do Unbound, velho. Gostei do Need for Speed, um, um, um balde. Uma pena que ficou lá no Xbox, né, cara? Ai, ai. Mas é isso, né? Isso. Segue é o jogo. estesimuka. Só que tem o um detalhe, não vem polícia no online. Se tiver polícia no online aí sim eu volto a jogar. Ah, você gosta de polícia no online? Ah. Rapaz, eu, eu já sou mais tranquilo nesse quesito de polícia no. Online. Eu gosto daquela corrida onde é você e o outro piloto correndo. Se tiver que nem corrida de rua aqui, que tem trânsito atrapalhando, não é meu estilo, não. Vamos ver o próximo aqui, ó. Temos aqui um colecionável, cara. A gente tem que bater é, em oito gatinhos. Ah, tá, velho. Vamos lá. Eles estão aqui, mano, os gatos, ó. Vamos lá, os gatinhos. Ó, tá vendo o gatinho aqui, ó? Tá vendo o gatinho? Aperta Start. Start. Vai no modo online, muda para Horizon Solo, beleza? Aí você bate no gatinho, bate no gatinho. Aí você aperta o retroceder. Pronto, aí você volta de novo, bate no gatinho. Aperta o retroceder. É isso, você vai fazendo até aparecer a mensagem, Bate no um gatinho, cara. Vamos ver o próximo aqui. Ó, vamos fazer logo Forza Tom. Obtém dirige o Mazda RX7, o 2002. O 2002, pegamos ele. Qual é o próximo? Ganhe seis estrelas em placas de perigo. Gente, o, o bala de canhão, essa placa de perigo aqui é muito fácil. Tá, é aquele esquema: é só fazer aqui várias vezes nessa bala de canhão aqui até aparecer a mensagem que você pegar uma distância muito grande igual eu peguei 3 km de distância aqui para fazer essa placa aqui. não precisa disso não que era muito fácil dá para pular longe aqui já ganha três estrelas E ela cai na água é difícil daí. erro Qual é o próximo aqui minha nobridade? agora a gente tem que vencer uma corrida com o Mazda tá uma corrida de rua Tá funcionando, Reis. Bora aqui, ó. O Bay Voice tá funcionando. Eita lasqueira. Ah, eu tenho que compartilhar a tunagem dele, hein. Vou compartilhar a tunagem dele depois. Olha só, ele com farol escamoteável fechado é muito bonito. Eu sinceramente não gosto desse farol escamoteável não. Cadê a AGL, velho? Cadê a AGL? Meu Deus. Ele pede pra colocar aerofólio do FUSA, né? Eu não colocaria. Bonito esse carro. Mazda RX-7. Os japoneses, eles são bravos, né? Esses carros JDM tem um design muito bonito. O bacana, velho, que, que minha placa de vídeo tá no máximo aqui, aí é tem algumas é, é, partículas que ficam aparecendo na câmera que dão uma sensação de mais velocidade. Isso é muito top. É, tá herdando muita coisa do novo motor esporte. Com certeza a gente vai ter muita coisa boa lá. Hein? Se o motor esporte 7 é divertido imagina o novo que vai ser lançado em outubro. Oh. Vamos ficar aqui até outubro esperando. Presentão de Natal. Prepara é o bolso. Do Fórmula 1, Forza Motorsport, The Crew. Quem vai comprar The Crew? É... Tem um TDU, né, que eu acho que foi cancelado o desenvolvimento. Mas não foi a o cancelamento a Codemasters comprou a empresa não, não comprou a empresa né Codemasters comprou é, os direitos daquele jogo lá o WRC né aí eu acho que influenciou talvez hein será que influenciou ou não não sei você joga no quad HD não não eu jogo no Full HD meu monitor não tem essa resolução não Vamos ver aqui. Aqui é o último, né? Ganhe seis estrelas em áreas de drift. Pô, eu vou fazer essa área de drift aqui, mano. Vamos lá, gente. Vamos, É só ficar acumulando pontos, né? Se você não conseguir... Aqui pede 60 mil. Não sei se esse carro tração é 4x4 faz 60 mil. Eu acho que ele faz, hein? Ele faz, ó. Que essa área aqui é fácil Beleza, é só ficar fazendo até aparecer a mensagem Beleza, gente, vamos fazer agora aqui os eventos Labs, né? Os Event Labs Vamos fazer isso aqui, ó, classe B Bora entrar aqui, ó Vamos lá, solo, meu brother Eu vou de lancer, gente, ó Bora aqui, ó <risos> Ué, que diabo é isso aqui, velho? Ah, é três voltas, vamos lá Ah, é mais uma... Um Event lab JDM aqui, ó. Rapaz, se o próximo força não for no Japão, o pessoal dá um infarto, meu amigo. Se o próximo força se não ser JDM, velho, aí larga, larga. Se for, vai bombar. Não precisa nem ser bom, né? Não precisa nem ser bom. Só de falar que é no Japão já era. Bonito esse lugar aqui. Bonito. Como é que é? Essas casas aqui, cara. É o pessoal que faz essas casas, velho. Porque eu nunca vi o Forza trazer adereço de casa... Dessas casas JBM. Ah. Topzera, viu? Da hora. Gostei do traçado da pista. Gostei. Dá até pra fazer uma corrida aqui, mas eu acho que. que o. Até que esse Event Lab aqui. O... não deve ser tão pesado, né? Eu acho. Top, top, isso é ventilado. Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. Acho que vai ser no Japão quando eles terem reboot na franquia. Porque o Japão não combina com o estilo dos últimos Horizon. Você acha que vai ser Japão? Podia ser, velho, aquelas pistas lá. Vamos fazer esse Ultra agora? Esse outro é Ventilab. Bora entrar aqui, na é Ventilab? Cadê o meu Lancer? Vou de Lancer. Oh, esse carro é bonito, e Esse body kit nesse carro aqui é... É... É, é show. Ih, rapaz! Presta atenção. Que doideira é essa aqui, cara? Que doideira é essa aqui, doido? Você quer é pra fazer drift? Ou é só pra dar o rolê mesmo? Que bonito, cara? o meu Vsync tá ativado. Eu tô vendo um... Deu um efeito estranho no meu monitor. vou ver, Eu acho que tá ativado o Vsync. O jogo fica mexendo nas minhas configurações, cara. Tá meio estranho. Caraca, que pista é essa, meu irmão? Bom é fazer este mapa com a Limousine? Nossa, não dá não. Ah, a Limousine flopou, né? Esses carros aí que todo, nossa, que legal a Limousine, não sei o quê. Ah, ai, ah, cadê o 400Z? Cadê morrendo por quase dando um derrame por causa do 400Z? Ninguém joga com ele. Eu não entendo não. Olha que legal. Que bacana. Olha isso aqui, velho, que doido. Pera aí, meu irmão, é pra cá? Ah, é aqui mesmo. É legal, é legal, né? Não é uma corrida. Terminamos o evento sazonal de inverno. Lembrando, lista de dicas na descrição. Quem comprar overclock me marca e lá no Instagram.